Fala galera, tô gravando esse vídeo aqui no meio do lançamento e achei que era importante documentar um momento que, que tá sendo difícil pra caramba, pra falar a verdade. E eu acho que a maior parte do tempo que eu tô criando conteúdo eu tô criando sempre aquela postura de professor, sábio, né? que estou passando conhecimentos, ensinamentos e às vezes pode passar a impressão que minha vida é perfeita, que eu sou perfeito, que só tem coisa boa, né? O Ian é incrível, mas na hora do perrengue é mais difícil falar sobre isso, tem essa dificuldade de, de apesar de entender que é importante mostrar vulnerabilidade e tal, aquele papo todo é, é foda documentar isso. É foda tá pra fora, então eu resolvi gravar isso daqui, não devo liberar nesse momento que eu gravo, mas com certeza no futuro, porque acho que vai ter muito aprendizado essa, esse momento para mim né, e para vocês também, então por isso que eu tô fazendo essa parte aqui. Mas deixa eu dar o contexto, né? Eu tô no meio de um lançamento e entrei com uma postura que eu quero para minha vida, de não criar expectativa. Porque quando você cria expectativa, você assina o um contrato de frustração, né? E a gente já viveu isso, quando alguém fala... No dia a dia é muito fácil de identificar, quando alguém fala de um filme, né? Te recomendo o um filme. É o melhor filme que eu vi na minha vida, animal, vai lá! Né? E quando você simplesmente vai assistir um filme sem nenhuma expectativa, cara... É notável a forma como você sai no final do filme, né? Eu já cansei de começar a ver filmes né, com a expectativa lá no alto e sair, né? O filme é mais ou menos. E, e ser completamente surpreendido positivamente quando eu vou com zero expectativa. Mas isso, óbvio, é uma sabedoria milenar, budista, né? De Principalmente quando a gente fala que... Né? tudo é passageiro, né, tudo é impermanente, então porque se apegar às coisas né? não faz sentido nenhum. Então eu fui com essa postura aí do, do monge tibetano para o lançamento, e, e aí rolou o primeiro dia, né, foi uma semana feita, geração de conteúdo pra caralho, o engajamento tal, e aí eu fui seguindo a maldita forma do lançamento aí, né de Érico Rocha é a fórmula que funciona mas eu acho que já está desgastada a galera já entendeu e aí você gera valor para cá car... afinal, apresenta acrescenta oportunidade de curso né que não é ruim né é o um jogo pô estamos aqui gerando valor para car... a gente tem que sobreviver também a gente tem que ter uma remuneração pelo que a gente faz né tem que ter um modelo sustentável então nada de errado, mas a galera eu acho que tá, tá criando ranço né, mas como eu nunca tinha feito ela tradicional, eu vou fazer by the book né, tudo direitinho, vídeos, página, e tal. E aí no primeiro dia lá onde eu fui fazer a live, uma última live, a aula 4 e no final eu anunciei o curso e foi animal. Puta geração de valor, a galera pirou. Pô, eu tive muito mais venda do que imaginava. Então foi foda. E aí o que aconteceu? Criei expectativa pra cá. Car... Então eu entrei budista, saí, meu irmão. Porra. Trampe da parada. E aí, dia seguinte, né? Foi a abertura. O webinário foi. A aula ao vivo foi tipo uma pré-venda. Aí. Abertura oficial na segunda-feira, pouquíssimas vendas, pouquíssimas vendas. Eu falei, puta que pariu, cara, não tô acreditando. Expectativa foi para lá no topo, realidade lá embaixo, gap, frustração. Dia seguinte, mesma coisa, pouquíssimas vendas. Aí bateu aquela, meu irmão, posição fetal, né? acreditando, esforço da porra puta energia, puta investimento tráfego equipe porra, produção de vídeo um milhão de coisas e tal e resultado muito lá embaixo aí hoje mesma coisa, assim, não viramos jogo né? e, e porra com maior intenção de gerar valor e tal, e aí Bateu aquela, aquele medo, insegurança, aquela dúvida de falar: será que é isso? Puta, tudo no caminho certo? Porra, tipo. E hoje acordei muito com isso também: né? vim aqui né? meditar, fazer uma escrita criativa, botar pra fora, né? diáriozão, né? Porque eu entendi que, nesses momentos de, de fraqueza, de dificuldade, de fracasso, não adianta empurrar para debaixo do tapete. Empurrar para debaixo do tapete, você só vai acumulando essas, esse sentimento ruim, medo, né, esse sentimento mais sombrio. E, alguma hora, isso se manifesta, de alguma forma. né? Então, eu sei que eu não posso fazer isso. E, acima de tudo, tem que... Walk the talk. Né? O que eu falo, o que eu ajudo outras pessoas a enfrentarem momentos desse, eu falei, cara, precisa preciso aplicar exatamente em mim, né? E é o que eu tô fazendo aqui, botando para fora, é... vou escrever ali daqui a pouco sobre isso, que eu acho que eu posso utilizar no livro também. Estou enfrentando a sombra, resolvi enfrentar, na verdade, para para passar por esse momento com uma mentalidade mais de crescimento. né? Apesar de quando você está no meio da dor, ali, tá, tá machucando, é, tudo passa, né? Então, vai passar. Tenho certeza que eu vou tirar aprendizado para cá disso. Eu vou me reerguer mais forte. Mas quando você está no meio da parada, é, minha meu irmão, é foda. Isso tudo porque... Na teoria é muito fácil né? falar, fazer imaginar tudo que eu falo, mas na prática, é. E... Então, eu estou passando por isso agora e resolvi documentar que eu acho que pode gerar valor no futuro para vocês, para mim, eu rever isso daí no momento quando eu estiver melhor, eu sei que eu vou estar, não crie expectativa, quanto menos expectativa vocês criarem para projetos, resultados, vida cara, mais leve a sua vida se torna, e aí você aprende a, a ir lidando com as situações a ir lidando com o resultado como ele vier, aproveitando cada passo do caminho cada queda, olhando aí com a cabeça de beleza o que, que eu vou aprender, o que, que eu aprendi disso daqui, eu vou organizar hoje uma retrospectiva já no, com o time antes mesmo de terminar o lançamento para ver o que, que a gente aprende isso daí, o que, que tá dando de errado, que, que pode ter dado errado porque eu não faço ideia, tipo, a gente fez tudo direitinho, sabe? Então, é, o que a gente pode agir agora, não adianta ficar aqui também, não é ruim, não mimimi, mas, tipo, o que dá para fazer, para tentar reverter a situação, e não cair na mesma cilada de sair com o plano, criar uma puta expectativa e de se decepcionar de novo. Então, eu tô... Eu tô querendo adotar muito isso para minha vida, não consegui Ainda eu acho que é a gente é criado num mundo de, de expectativas e de sempre estar tá buscando o futuro ideal, né, o futuro perfeito e a realidade é o presente, que nem sempre, né, nem sempre, não geralmente não é perfeito. Nada é perfeito. Então, e então, acho que é importante não criar expectativa. Estou sofrendo com isso agora, a dor tá forte, mas estou pensando aqui em tudo que eu posso fazer para sair da, da fossa e, e seguir em frente, porque é o que eu falo, o propósito que vai me ajudar a seguir em frente. Eu, eu, eu pensei falar, caramba, então, foda não vou fazer uma nenhuma. É o último que é nem saber, nenhum, um Pouco de esforço para isso, de resultado. Mas pensando agora, até enquanto eu falo, cara, é o que eu amo fazer, né? É o valor que eu gero. São as mensagens de agradecimento. É, pode ser uma mensagem, uma pessoa que manda já valeu, né? De repente eu já mudei, eu já iniciei, eu já plantei a sementinha de, de mudança na cabeça de uma pessoa. E isso já vale todo o perrengue. Cara. Então, documentando só um pouquinho aqui desse meu perrengue, desse meu momento, é, que não está sendo fácil, mas eu, eu sei que vou ser mais forte, sei que vou aprender, sei que vou melhorar. Isso, Essa mentalidade de, de crescimento, de aprendizado é fundamental também para esse momento de dor e dificuldade. Então, é isso, galera. Espero que possa gerar valor aí para eu liberar esse vídeo. Beleza? Valeu.